Com respeito, você chega muito mais longe e com muito mais facilidade aos objetivos que almeja, já que na nossa sociedade as relações mais vantajosas são compostas à base de respeito e confiança. Assim dizendo, os indivíduos que retêm essa qualidade consigo conseguem também aproveitar maiores oportunidades e extrair melhores proveitos das relações que cultivam. Aliás, isso é evidente, já que se você é respeitado, terá o apoio e a admiração de muitos, o que te dará autoridade. Portanto, se deseja saber quais são as cinco atitudes que podem ser um dos motivos de estar sendo desrespeitado, fique comigo nesse vídeo. Além do mais, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço desde já para que se inscreva, por favor, e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa? Primeiramente, Responder antes de alguém terminar a sua fala. Por mais que você já saiba o que a pessoa vai te falar, ou já tenha respondido antes, e a pessoa esteja insistindo na mesma pergunta, ouça completamente o que ela tem a dizer, mesmo que não concorde, pois isso demonstra respeito. E caso você queira ser respeitado, deve respeitar também. Além do mais, agindo de maneira que interrompa a fala do outro, você deixa até mesmo de coletar informações valiosas que aquela pessoa poderia ter dito logo ouvindo atentamente você não só demonstra respeito ao ponto de vista alheio como também é capaz de desarmar completamente o indivíduo que está na sua frente independente de ser uma pessoa amada ou inimigo por exemplo imagine que você e o seu cônjuge estão em desarmonia isso porque não conseguem alinhar o desejo de um com a vontade do outro o que é muito normal logo nessa ocasião o mais correto a se fazer é se sentar e conversarem sobre isso. Mas, dessa vez, você, munido com esse conhecimento que estou te ensinando, irá ouvir completamente o que a pessoa pensa sobre isso, sem falar uma palavra sequer, falando o mínimo, só para poder estender as falas dela e saber cada detalhe sobre o ponto de vista dela. No final, analise as informações que dispõe e chegue ao melhor consenso, levando em consideração o que mais fará bem para o casal. Outro exemplo, trata-se de conseguir examinar na fala de seus inimigos quais são as intenções dele contigo, deixando falar o que pensa e assim revelando suas intenções, para que consiga intervir nos planos dele contigo. Portanto, adotar esse tipo de comportamento não só trará respeito à sua vida, como também pode funcionar como uma tática em diversas outras situações. Aceitar ser desrespeitado e agir de forma imprudente, diante de uma situação desconfortável. Sabe se você reconhece que quando está com certas pessoas, elas não agem de forma respeitosa contigo, não te levando a sério, fazendo chacotas com a sua cara e até mesmo te olhando com desprezo. Não tem por que continuar estando ao lado de tais indivíduos, aceitando essas humilhações. Afinal, você não é da mesma laia que elas. Portanto, nessa mesma situação, ao invés de se submeter a essas ridicularizações, ou mesmo agir de forma insensata, para se defender, prefira se distanciar desse agrupamento de imbecis. Pois pessoas como essas estragam a sua reputação, de modo que até mesmo insistindo em ganhar o respeito em situações assim, você só obterá mais desprezo. Pois entendo uma coisa, pessoas como essas só irão te humilhar e te menosprezar, independentemente do que faça pois elas querem se sentir superior te rebaixando, ou mesmo fazer isso para se divertir às suas custas. Logo, em instantes como esses, não há motivos para você permanecer nesse ambiente. Se retire e trate de selecionar melhor as suas amizades, porque não há nada que você possa fazer para que aquelas pessoas parem de te tratar de maneira desagradável. E caso até mesmo tome uma atitude para refutar aquilo, a humilhação só aumentará, pois se você persistir nessa armadilha, é garantido que as pessoas acostumem a te desrespeitar, se tornando um alvo fácil, porque tudo que elas desejarem descontar em alguém, descontarão em você. Não saber definir limites. Sabe, as pessoas precisam conhecer, até onde podem ter a liberdade para falar certas coisas a você. Por exemplo, eu já presenciei uma situação em que havia um rapaz que sempre vinha conversar comigo para trocar informações sobre matérias escolares, e ter também uma conversa casual de vez em quando. E bom, pelo meu jeito de falar, acho que sempre consegui deixar bem claro para as pessoas que coisas superficiais nunca me interessaram ou chamaram a minha atenção. Logo, ele sabia de certa maneira que eu não iria cooperar com idiotices ou coisas superficiais. Por isso, nós nunca discutíamos sobre isso em nossas conversas. Mas veja bem, um certo dia, quando eu ia pegar o ônibus, havia uma moça que também conversava comigo sobre as mesmas coisas até que ela disse a seguinte frase sabe aquele seu amigo que conversa com você então ele já tentou algo comigo e com mais da metade da sala bom se não entendeu o babaca tentou namorar mais de meia dúzia de garotas e isso estando noivo e ela finalizou dizendo assim você sabe disso né logo veja minha resposta não na verdade eu estou sabendo disso agora porque de certo modo as pessoas sempre sabem até que ponto eu permito que elas me contem coisas como essas. Elas entendem que eu não permito assuntos como esses, porque vão se sentir constrangidas. Caso falem tais idiotices, logo perceba que o seu jeito de tratar as relações podem fazer com que até mesmo a mais tola das pessoas saibam te respeitar e ponderar assim as suas falas, de modo que esse seu comportamento te traga mais influência fazendo as pessoas notarem que você é um indivíduo fora da curva, o que trará reconhecimento e respeito, preocupação excessiva com a opinião ou aprovação alheia, porque quando você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam ou deixam de pensar sobre você, você se torna uma pessoa muito maleável e muito fácil de se manipular, o que por si só exerce o magnetismo de gente oportunista, mas que também não para por aí, porque quando essa preocupação é excessiva, você esquece de viver o que gostaria, para viver o que as outras pessoas gostariam. Você deixa sua essência de lado, portanto deixe de ser ingênuo e fácil de se tirar vantagem, porque as pessoas te verão assim, como alguém fácil de se tirar vantagem, e explorarão de você. E por fim, ser uma pessoa inconveniente. Sabe ninguém gosta desse tipo de pessoa, pois são indivíduos que não respeitam a privacidade, e nem mesmo a decisão alheia, forçando relações com pessoas das quais não a respeitarão, porque confiança e consideração não se podem ser forçados. Por isso, eu entenda, quanto mais insistir em ser evasivo nas questões alheias, mais será ignorado e até mesmo desrespeitado. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma maneira. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.